Descobrir quem é Jesus Esta finalidade deste Evangelho O que o Senhor representa para nós? Não simplesmente o que os outros dizem dele Mas o que ele significa para mim Falar o que os outros dizem É muito fácil Tanto é que quando o Senhor diz o que o povo pensa, quem ele é? Muitos respondem a partir daquelas comparações em relação aos profetas. Mas quando Jesus pergunta, e para vós, quem eu sou? Apenas Pedro, iluminado pelo Espírito Santo, diz hoje neste evangelho de forma direta. Tu és o Messias. Jesus não se interessa por aquilo que o, os outros dizem dele, porque ele já sabia. Jesus quer que os apóstolos, aqueles que estão mais próximos, realmente façam essa pergunta com profundidade para si mesmos, e cheguem à conclusão de quem de fato Jesus é na vida deles. Qual o espaço que Jesus ocupa na história dessas pessoas, na sua existência? Essa pergunta ainda ressoa para nós, como se repete tantas vezes esse evangelho, e para você, para você, para o Senhor, para a Senhora, para nós, quem é Jesus? Irmãos, muitas vezes nós dizemos aquilo que o Senhor é, a partir do que aprendemos na catequese, a partir até o que do que ouvimos em pregações, existem pessoas que têm um repertório muito bonito até para dizer quem é o mestre, sem repetir palavras, mas quem de fato ele é quando eu ajo, quando eu falo, quando eu me encontro com as pessoas, quando eu estou além das paredes desta igreja. A nossa vida fala de fato quem é Jesus? Muitas vezes nós dizemos que Ele é amor, mas nem sempre nós amamos. Muitas vezes nós dizemos que Ele é Deus, mas nem sempre nós o servimos de fato. Muitas vezes nós vamos até mesmo ao catequizar dizendo que Ele é um enviado do Pai, mas nem sempre nós ouvimos este que é o próprio Deus. Cristo, o rosto do Pai em meio a nós. Muitas vezes nós até dizemos que Jesus se fez nosso irmão, mas nem sempre nós vivemos na fraternidade com aqueles que são irmãos e irmãs nossos. A palavra de Deus vai falar que nós não devemos fazer distinção entre pessoas. Pouco importa os bens que as pessoas têm, pouco importa de que família vêm, são irmãos em Cristo E se eu reconheço a Jesus como salvador Eu devo reconhecer também o Cristo que se esconde em cada pessoa Jesus hoje mostra qual é a sua missão Ele mostra qual é a sua identidade E é claro que o Senhor vai falar que ele vai ser rejeitado Que ele vai sofrer, que ele vai ser morto Mas que ele ressuscitará Gente, a paixão, morte e ressurreição de Jesus é o mistério pascal que é o maior fundamento da nossa fé cristã. Mas quando os discípulos ouvem que ele vai ser rejeitado ao invés de ser homenageado com honrarias pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas, doutores da lei, que Jesus vai morrer. É claro que eles ficam incomodados, desconcertados. Quem quer seguir um líder que agora fala de uma maneira que dá a entender que ele vai agora rumo à decadência? Quem? Mas Jesus fala que ressuscitará. No entanto, esses homens ficam chocados ao saber o que o Senhor passará antes de ressuscitar. E Pedro até mesmo se achando o máximo nesse momento Vai dar conselhos para Jesus Repreendendo o mestre Ele chama Jesus de lado, não é? E o Senhor que o repreende Porque a mentalidade de Pedro está longe do plano de Deus Às vezes, amados irmãos, nós queremos o Cristo também triunfante, não é? Tem pessoas que falam assim Padre, eu não gosto da imagem de Jesus sofredor Não, não gosto dessa lembrança dEle, né? gosto de Jesus vivo. Mas o Jesus que está vivo no meio de nós, Ele volta a viver porque se entrega, porque morre pelos nossos pecados e não há como assumir Jesus pela metade. É por isso que Jesus agora quer imprimir no coração de Pedro e dos seus seguidores, quem ele é, e Jesus mostra que ele é o Salvador, é aquele que sim, vai triunfar, mas antes vai passar pela cruz, para que nós não nos esqueçamos de que, nós só podemos participar da glória de Deus, se nós estivermos também dispostos a passar pelos momentos desafiadores com ele, ninguém pode querer Jesus apenas na alegria, porque um casamento é feito também de alegrias e tristezas, de saúde e doença. Ninguém pode querer ser amigo de Jesus somente na hora boa, porque um amigo não é apenas aquele que está à mesa nos momentos celebrativos, O um amigo é aquele que às vezes ouve os infortúnios do outro, é aquele que acompanha nos momentos difíceis do outro. Ninguém pode dizer, portanto, que segue a Jesus se não abraçá-lo por completo. Jesus é aquele que se apresenta a nós claramente, e Ele fala de forma aberta, justamente para que nós possamos amá-lo, servi-lo e propagar quem Ele é, fazendo Jesus conhecido ao mundo, por meio da nossa fé, por meio do nosso testemunho. Vamos ficar em pé? E vamos agora nos dirigir ao Pai,